Hoje a ideia é justamente congregar, fortalecer o conselho, trazer os conselheiros para vir, olhar no olho, é sorrir, quando a gente coloca a mão na massa a gente tem uma outra relação com o ambiente natural, com o ambiente das pessoas, né? e essa é a ideia. Né? É esse momento da gente poder começar a se reencontrar. É ótimo a gente poder ter um espaço como esse para fazer esse encontro. Quero dizer que vim aqui né? conhecer esse lugar antes de se tornar parque, você eram os açudes abandonados né? do Valerim, um pesque pague que ele tentou fazer muito tempo atrás e ficou embargado justamente pela delicadeza do lugar, pelas questões ambientais, pela questão hídrica. Essas são as nascentes do Rio da Bulha, né? que depois estão lá embaixo nesse tipo luz, soterrado, tampado. Né? É, esquecido da nossa cidade, mas a gente, depois de um processo bem longo, está desfrutando disso aqui que tem, né? Em 2005, o parque foi criado, em 2013, ele foi adequado ao Sistema Nacional, que ele foi criado meio atravessado, depois ele foi melhorado. Então, a força do conselho, mas a presença da superintendente, né, que valoriza o momento, o é junto aqui, é, para conciliar as ações de educação ambiental, os outros que o Márcio conseguiu chamar também para compor o grupo de hoje, os trabalhadores que, questão que tivesse aqui também, porque se a manutenção está presente, a gente consegue observar muito o trabalho deles, né, de vigilância, de, de manejo, de cuidado com o lugar, faz valer o momento, então que a gente tenha né, um bom dia, uma boa atividade de campo aí, Vou fazer uma dinâmica aqui para a gente conectar com esse lugar tão maravilhoso que é o Parque Natural do Morro da Cruz. Vamos todos pegar as mãos. Vamos pegar um pouquinho dessa energia desse lugar para a gente se conectar. Vamos agradecer tudo que essa Mãe Natureza nos fornece, ouvir o barulho dessa Mãe Natureza, botar outros sentidos para funcionar. Mas eu queria dizer que é realmente muito lindo a gente estar reunido aqui ainda no início da primavera. E é isso que a gente quer aqui para o Parque do Morro da Cruz e também para o Conselho, que a gente consiga estar mais próximo e que eu possa fazer de tudo ao meu alcance para a gente trazer mais estrutura e mais convivência aqui para o Parque do Morro da Cruz, que realmente a população entenda essa importância, entenda que ela pertence a esse espaço e o espaço também pertence a ela enquanto meio ambiente, enquanto vida que a gente realmente consiga fazer um trabalho cada vez de mais excelência aqui, fazer a revisão do plano de manejo e crescer sempre em frente. Vamos começar nossa Então vamos botar a mão na massa aí, pessoal e plantar? Essa aqui era a Pachamama, a Mãe Natureza, então ela foi recheada toda com palha, com plantas e tal. Aqui vai passar uma água por dentro dela, essa água que está correndo, provavelmente vai cair em formato de chuva a partir da Copa das Árvores. E o propósito é que através desses monumentos, dessa arte, gere reflexões que sejam acréscimas às atividades educativas aqui dentro dos parques. E aí um sonho meu, nosso, falo nosso porque somos vários que trabalhamos juntos nesse propósito, é que os parques tenham esse tipo de suporte de arte como um instrumento da educação ambiental ou mesmo de, do desfrute da paisagem.